Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui com você no canal da Rede Saudade do Sertão, né? É sempre gravando vídeos, é, quando não da natureza, mas sim gravando aí homenagens aos cantores da música evangélica, né? Aqueles que realmente merecem ser homenageados, né? Pois o nosso Brasil ainda tem aquele probleminha ainda é, de esquecer. É, o cantor fez tanto barulho e tanto sucesso, de repente esquece, joga no esquecimento e a pessoa morre esquecida sem pelo menos uma homenagem. Aqui não, né? Aqui de vez em quando nós reunimos aí algumas informações e damos o devido valor à pessoa que realmente merece. Hoje eu venho aqui falar de uma pessoa muito especial, mas antes eu gostaria de pedir para você, você que está aí assistindo a este vídeo, é, deixa aí o seu like, né, deixa a sua inscrição, é, para que possa ajudar o nosso canal, né, inclusive tem mais de 400 vídeos aí, se você dá uma revirada nesses vídeos, você que gosta de documentário sobre é, a vida dos cantores evangélicos, dá uma revirada aí que você vai encontrar bastante, viu, tem vários vídeos, é, contando a história aí de vários cantores evangélicos, como Tony Silva e outros mais, tá bom? Muito bem, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha para nos ajudar e, enfim, né, assistir esse vídeo todo, é, não cancelando as propagandas, que você sabe, se, se cancelar as propagandas, aí nós ficamos nós, sem o nosso pagamentinho, né? Muito bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho do cantor, pastor e compositor Valdomiro Silva, né, que infelizmente é, nós perdemos esse mês, né? É, partiu para o Senhor, mas infelizmente para nós, né, que estamos aqui na Terra, a gente vai é, achar falta, mas é, para Deus, né, e para Ele mesmo Ele está muito bem, graças a Deus. O servo de Deus que trabalhou mais de 50 anos aí na, na sua obra ministerial, né, é, tanto como pastor como cantor, né, iniciou a sua carreira aí nos anos 60. É, um, Praticamente, né, se a gente for falar de Valdomiro Silva aqui, não, não teria palavras, pois é uma pessoa aí que é, prestou um serviço lindo, maravilhoso, é, para o Evangelho no Brasil, deixou melodias que serão, jamais serão esquecidas enquanto o povo de Deus estiver na Terra, igual Cânticos de Liberdade e outras mais. Né? Gravou aí, 38 é, lançamentos entre compactos, LPs e CDs, deixando aí uma obra maravilhosa, é, praticamente é para quem está aí na terra ainda, né, vai ouvir por muitos e muitos anos. Né? Infelizmente as gravadoras é, tomam posse de tudo, né? é, as gravadoras registram no nome deles, Valdomiro Silva mesmo e a família não tem muito direi nem direito né, de pegar é, os direitos de registro dessas músicas, né? é, inclusive nós não podemos colocar nenhuma música dele, porque senão são, somos bloqueados, mas é, no rodapé do vídeo eu vou colocar alguns links que tem é, na internet, né? algumas músicas de Valdomiro Silva, eu gostaria que você depois que você acabasse de ouvir é, esse documentário, você fosse lá, e ouvisse também algumas músicas dele, né? Vale muito a pena, né? É, Valdomiro Silva teve uma carreira linda de mais de 50 anos, morreu aí aos 92 anos de idade, mas não deixou aí é praticamente é, uma, uma vergonha, né? É, entre os evangélicos, porque hoje a maioria dos cantores. É, estão sempre aí dando vexame, dando escândalos. Valdomiro Silva era um cantor assembleiano abençoado, que inclusive né, foi indicado nos anos 60. É, quem indicou Valdomiro Silva para gravar o primeiro disco né, foi o nosso querido e saudoso pastor Josué Barbosa Lira. Aquele lá era. Não, sem palavras, né, sem palavras, só quem conheceu mesmo, né? Além de cantar muito, gravou. É, Bastante discos Fez várias músicas E também né, indicou A maioria dos cantores Que tem por aí né? A dupla do Paz e Amor, por exemplo né, Foi indicado por Josué Barbosa Lira né? é, Valdomiro Silva é, Teve Essa oportunidade através de Josué Barbosa Lira é, Com seus 38 lançamentos Praticamente aí Gravou quase a vida inteira em gravadoras conhecidas no Rio de Janeiro, né, que ele morou praticamente a vida toda no Rio de Janeiro, nasceu é, no estado do Sergipe, mas é, morou no Rio de Janeiro e partiu para Jesus morando lá. Valdomiro né? é, Silva tinha seus lançamentos aí pelas principais gravadoras na época, né, que era a gravadora Doce a Harmonia e a gravadora Bandeira Branca. É, quem... É dessa época lembra, né, que a gravadora Bandeira Branca era o que lançava só a nata mesmo, né? Só os maiores cantores da época. Osés de Paula mesmo, por exemplo, é, começou lá na Bandeira Branca, né? Na época de, de Otoniel e Oziel, é, na época que foi lançado Oséias de Paula, é, o grande Edson e Thelma, né? É Edson e Thelma, o grande Edson Coelho que foi compositor exclusivo lá do, do Ozeias de Paula por muitos anos, né? E depois formou dupla aí com a Thelma, fez um lindo trabalho também. Hoje está bem velhinho, né? Já estão aí descansando, ainda, ainda não partiram, né? Estão descansando aí entre nós, né? É, estão aposentados, né? Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo, todo mundo um dia é, vai descansar, né? vai encerrar suas atividades infelizmente é, a gente sente saudade mas a gente sabe que todo mundo um dia tem que partir dessa terra, né? não tem jeito, é, Edson e Thelma está co conosco ainda, mas é, eu também né? é claro, né? vai um, espero que demore um pouquinho né? Valdomiro Silva partiu agora, e Saulo Nogueira por exemplo eu espero que ainda esteja conosco, né? mas estava aí bem doentinho há é, algum tempo atrás. É, Luiz de Carvalho, né? o grande Luiz de Carvalho, é um ícone da música evangélica, também partiu. É, quem mais? Aquele Feliciano Amaral, né? que é, gravou tantos discos, louvou ao Senhor a vida inteira, também partiu. Enfim, Valdomiro Silva não fica para trás. Ele fazia parte desta linda história da música evangélica no Brasil. Pessoas que realmente louvavam ao Senhor sem é, intenção financeira, sem é, dedicar sua vida para enriquecer através da palavra de Deus. Inclusive morreu de uma forma humilde, é, família humilde. É, o dia que eu é, entrei no Facebook, que eu vi o vídeo da filha de, de uma das filhas dele lá anunciando a morte. É, são pessoas simples, humildes, mas que eu tenho certeza que lá na glória já tem seu lugarzinho reservado E ele provavelmente criou todos os filhos dessa maneira, né? ensinando que o evangelho não é a riqueza A maior riqueza do crente, do evangélico, é saber que a salvação eterna está preparada para ele né? Não juntar riqueza, não juntar tesoura aqui na terra, igual muitos fazem, mas na hora que parte na hora que deixa o corpo, na hora que deixa a matéria, tudo fica por aí jogado, nada você vai conseguir levar, viu? É isso mesmo, mas os nossos agradecimentos, né? É da Rede Saudade do Sertão, é, deixando aí a, a nossa homenagem a Valdomiro Silva, um grande homem de Deus, grande pastor, compositor de primeira linhagem, em algumas músicas até foram regravadas por outros cantores, os nossos agradecimentos e de toda a comunidade evangélica é, para este grande cantor que partiu para a glória, deixando aí esse legado todo especial aqui no Brasil, é, depois de um trabalho especial que ele fez aí em pró do Evangelho de Cristo Jesus, né? Gente, não se esqueça de se inscrever, é, não se esqueça de deixar o seu joinha, que nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos aí da sua cooperação, para que o nosso canal continue crescendo, continue se desenvolvendo, né? Não se esqueça, pois, não de não cancelar as propagandas, né? Eu já falei isso e falo de novo, né? Pois nós vivemos aí das propagandinhas, né? Nós fazemos esse trabalho para abençoar a sua vida e as propagandinhas pagam o YouTube e pagam nós também, tá bom?